Você viu nossa amiga Terra? Ela parece muito triste. Sim, ela parece triste mesmo. Eu fico imaginando o que será que faz ela se sentir tão mal. Reparei que as plantas que crescem na Terra não parecem mais saudáveis. Elas não são tão grandes e verdes como costumavam ser. A Terra também não está tão marrom quanto costumava ser. Ela está começando a se parecer com areia. A maioria de nossos amigos foi embora. Em breve, terei que ir embora também. Por que todos estão indo embora? Eu estou indo embora porque não posso mais me mexer pela terra e cavar meus túneis. Está muito dura. Os humanos tiraram tantas plantas. Essas plantas costumavam proteger a terra do sol quente. Agora a terra está assando no sol. A terra se tornou dura. As folhas, frutas e flores caídas dessas plantas também nos davam alimento para comer. Aos poucos, nós a transformávamos em mais terra como os nutrientes saudáveis. Os humanos também mantêm os animais afastados. Somos cada velho. Também de existir um ou dejetos de animais para sobreviver. Os dejetos de animais... Também fornece muitos nutrientes importantes para a terra. Sem plantas ou resíduos animais para nutrir a terra, a terra está ficando adoecida. Como podemos viver aqui? Mas se formos embora sem os meus túneis, a água da chuva não será capaz de penetrar na terra. A terra ficará seca como um deserto. As raízes das plantas também não conseguirão alcançar muito longe. Nenhuma planta poderá viver aqui. Trabalho muito para criar uma teia debaixo da terra, que alimente todas as raízes das plantas. Mas, quando os humanos cavam fundo na terra, isso arruina minha teia. Não posso mais ajudar as plantas. Os humanos tentam manter os animais e as plantas afastados para que eles possam cultivar apenas o que querem. Mas todos nós somos amigos da terra. A terra precisa de todos nós, e nós precisamos dela. Se as plantas não puderem mais crescer na terra, então nem os humanos poderão obter alimento de que precisam. Eles vão passar fome, e eles podem morrer de fome. É por isso que a terra está triste. Tudo que ela quer é ajudar, todos nós a viver e a crescer, mas agora ela não pode mais fazer isso. Temos que fazer alguma coisa. O que podemos fazer? Vamos perguntar à Terra, ela pode saber como podemos ajudar. Terra, você parece tão triste, como podemos te ajudar? As plantas não estão saudáveis, os meus amigos estão indo embora e eu estou completamente seca. Eu não quero me transformar em areia. Queremos que você seja feliz e saudável novamente. O que podemos fazer? Na verdade, é muito fácil fazer com que eu melhore. Nós precisamos pedir aos humanos que mudem a maneira como me tratam. Eu preciso de proteção do sol usando a sombra das plantas e das árvores ao longo do ano. E também preciso da nutrição que vem das plantas e dos dejetos de animais. E assim, se eu estiver protegida e alimentada, eu poderei cuidar de todos novamente. Eu poderei compartilhar a água da chuva e os nutrientes que eu tiver com todos vocês e com os humanos. Eu poderei cavar os meus túneis. Eu poderei fazer minhas teias eu poderei ter muito estreme. E eu poderei ser feliz novamente. Vamos escrever uma carta para os humanos. Precisamos dizer a eles que a Terra precisa ser protegida. Boa ideia! Você, Você pode nos ajudar também? Muitas pessoas não sabem o que está acontecendo com a gente. E não percebem o que acontecerá se não solucionarmos isso. Por favor, garanta que mais pessoas saibam sobre a Terra e os amigos dela. Assim, você também será um amigo da Terra. Você poderia escrever cartas, você pode até fazer um desenho. Ou escrever um poema sobre a Terra. Você pode compartilhar o que você faz. Que todos entendam a importância da Terra. Todos nós precisamos da Terra e a Terra precisa de nós. Vamos trabalhar juntos para salvar a Terra. Vamos fazer acontecer.